Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e 8: diz o texto sagrado e é o anjo da igreja que está em Filadélfia. Escreve isso: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta E ninguém a pode fechar Tendo pouca força guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Vou ler pela vez última e eu quero a participação da igreja Quando eu parar o grande coral de Betim entra Vamos lá Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro O que tem a chave de Davi Preparemos, vamos lá o que abre ninguém e fecha ninguém Eu sei as tuas obras, vamos lá Eis que diante de ti eu pus uma porta E ninguém a pode, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome Quem pode assentar, obrigado por estar sobre os seus pés Amados e queridos irmãos, o texto a qual escolho essa noite Para a nossa prédica, para a nossa exposição para a nossa fala, para a nossa temática É um texto de uma simplicidade ímpar De uma simplicidade singular Porém o um livro do Apocalipse juntamente com Daniel e Ezequiel São os três livros mais difíceis da Bíblia na sua interpretação O livro do Apocalipse juntamente com Daniel e Ezequiel São os três livros mais difíceis da Bíblia na sua interpretação O nome Apocalipse pode ser traduzido por revelação o nome Apocalipse pode ser traduzido como revelação Também pode ser traduzido como rasgar o véu Também pode ser traduzido como trazer à tona aquilo que estava oculto Entre as áreas acadêmicas que estuda o livro do Apocalipse Existem algumas interpretações Chamada de preterista, outra chamada de futurista Outra chamada de histórica e outra chamada de espiritual esse livro tem 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, sete vocábulos profecia e 12 vocábulos profeta. E esse livro é cercado de mistério. A palavra sete aparece 77 vezes. A palavra anjos aparece 64 vezes. Deus usa uma linguagem que, na língua portuguesa, nós chamamos de linguagem figurada. Pois a Bíblia, para ser lida, pregada ensinada, é necessário entender as suas linguagens. Seja ela a sua linguagem de metáfora, de metonímia, de simile, a sua linguagem figurada, alegórica, simbólico, literal, a sua linguagem de antropomorfismo, ou a sua linguagem de pérbole, de figura, de tipo antitipo, ou a sua linguagem espiritual. Sim, o aqui está usando a linguagem figurada, o anjo da igreja. Esse anjo da igreja é a pessoa, é a figura do pastor. Que está na sexta igreja da Ásia, o nome de Filadélfia. O nome Filadélfia quer dizer amor fraternal. Filadélfia quer dizer amor fraternal. Filadélfia atualmente fica no norte da Europa, no país da Turquia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve aqui o Senhor revela os seus atributos. Nós pentecostais. Nós das Assembleias de Deus Nós cremos em pelo menos três grupos de atributos de Deus Primeiro, chamado de atributos exclusivos Atributos pertinentes Atributos que só Deus tem Atributos que só Deus possui Exemplo, Deus é triuno Só Deus é três em um Deus ele é imutável Só Deus não muda Deus ele é onipresente Só Deus é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo Deus Ele é onisciente, só Deus conhece todas as coisas. Deus Ele é o onipotente, só Deus Ele é o Todo-Poderoso. Existe um segundo grupo de atributos que é chamado de atributos morais. E na antiga aliança era bem visível, era bem percebível, era bem notável, dependendo da circunstância quando alguém achava que Deus não estava lhe vendo, Deus se manifestava dizendo, eu sou Jeová, é o Rói, eu sou aquele que vejo todas as coisas, quando alguém se achava fraco, Deus se manifestava dizendo, eu sou Jeová, eu Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso, quando alguém precisava de uma provisão, Deus se manifestava dizendo, eu sou Jeová, eu sou Deus que provê todas as coisas, quando alguém estava angustiado, Deus se manifestar dizendo, eu sou Jeová Shalom, eu sou a tua paz. Quando alguém precisava de um pastor, Deus se manifestar dizendo, eu sou Jeová eu sou o seu pastor, nada lhe faltará. Quando alguém estava sendo injustiçado, Deus se manifestar dizendo, eu sou Jeová de Kinesu, eu sou a tua justiça. Quando alguém estava no meio de uma peleja, de uma batalha, Deus se manifestar dizendo, eu sou Jeová de si, eu sou a tua bandeira. Quando alguém precisava de um Deus grande, Deus se manifestar dizendo, eu sou Jeová Elohim eu sou Deus Altíssimo, quando alguém estava enfermo, quando alguém estava doente, Deus se manifestava dizendo, eu sou Jeová Rafa, eu sou Deus que te saro, eu sou Deus que vou lhe dar saúde esta noite, quando alguém precisar de uma vitória, nem para hoje era a vitória é para ontem, ele é o Jeová de Sabote, ele é o Senhor dos Exércitos, mas para quem veio hoje na abertura da 14ª Escola Bíblica, dia 18 de abril de 2019, Ele é o Jeová chamar, Ele está aqui e está presente em nosso meio esta noite, entre vários atributos morar de Deus... Deus é bom, é um atributo moral, Deus é justo, é um atributo moral, Deus é eterno, é um atributo moral, Deus é fiel, é um atributo moral, e Ele está dizendo aqui, isso diz o que é santo, que é um atributo moral, o que é verdadeiro, que é um atributo moral, o que tem a chave de Davi, vamos lá Betim, o que abre ninguém e fecha ninguém... Mas hoje ele está dizendo na abertura, eu estou colocando diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar, talvez você não vai guardar, assimilar. 30% do que eu vou falar esta noite, mas pelo menos o básico, o essencial, eu quero que você leve para casa, a chave está na mão de Jesus, a chave está na mão de Jesus, vamos lá, a chave está na mão de Jesus, vamos lá Betinho, onde está a chave? Onde está a chave? Na mão de Jesus Jesus com toda a respeitabilidade ao governador Romeu Zuma, mas a chave não está na mão do Zuma. A chave está na mão de Jesus. Com toda a respeitabilidade ao presidente da Câmara dos Deputados Federais Rodrigo Maia, mas a chave não está na mão do Maia. A chave está na mão de Jesus, com toda a respeitabilidade ao presidente do Senado Federal, Davi cumbre mas a chave não está na mão de Davi, a chave está na mão de... Jesus, com toda a respeitabilidade ao é presidente do STF Dias Toffoli, Mas a chave não está na mão de Dias Toffoli. A chave está na mão de Jesus Com toda a respeitabilidade ao é nosso presidente Jair Messias Bolsonaro oh, Mas a chave não está na mão de Bolsonaro oh, A chave está na mão de Jesus Se ele abrir, se ele abrir, se ele abrir se ele abrir, ninguém fecha, mas se ele fechar, não tem macho na terra que possa abrir mas hoje ele está dizendo em ti e quem tem ouvido ouço o que o Espírito diz à igreja, estou colocando diante de ti uma porta aberta, e ninguém vai fechar, só quem crê leva Levante a mão, abra a boca, solte a voz e glorifique. Eu vou preparar para encerrar. Que eu, que eu quero ouvir a irmã Fabiana, Fabiana Anastácio cantando essa noite. Mas eu quero dizer aos senhores. Olha o que o Cristo está dizendo. Eu tenho a chave de Davi. Eu tenho a chave de Davi. Eu tenho a chave de Davi. Davi é o terceiro rei da história de Israel. diga se passagem. O maior rei da história de Israel. Davi, digo ao segundo rei da história de Israel, estou com Salomão na minha mente. Davi assumiu o reinado no lugar de Saul. Quando Davi assumiu o reinado no lugar de Saul... Davi troca todas as, fe... todas as fechaduras do palácio... Troca todos os cadeados do palácio... E coloca uma chave única... E coloca uma chave única... E essa chave ficava 24 horas na mão de Davi... Essa chave ficava 24 horas na mão de Davi... Então quando ele abria a porta, Ronaldo... Ninguém tinha poder para fechar quando ele fechava, pastor Denis, ninguém tinha poder de abrir, porque a chave estava na mão de Davi, Jesus agora está dizendo, a chave não está na mão de Davi, a chave está na minha mão, a chave está na minha mão, a chave está na minha mão, vá para casa hoje, tranquilo, sabendo que a chave está na mão de Jesus, se foi ele que abriu, se foi ele que abriu, não tem fofoqueiro, não tem linguaruda, não tem satanás, não tem demônio, não tem inferno, não tem obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, ninguém vai fechar, ninguém vai fechar, solte a voz e glorifica o grande se você crer para mim encerrar, existe a Bíblia 23 portas que Deus abre, existe a Bíblia 23 portas que Deus abre Devido à exiguidade do tempo, eu não tenho um tempo exíguo para falar sobre as 23 portas que Deus Ele é poderoso para abri-las. Eu quero falar apenas sobre uma porta A primeira porta eu quero nomeá-la Eu quero chamá-la Eu quero designá-la da porta da fé A primeira porta que Deus abrirá lá na tua casa A primeira porta que Deus abrirá lá na tua família A primeira porta que Deus abrirá lá no teu bairro Na tua congregação No teu ministério É a porta da fé Saia daqui cônsul Saia daqui convicto saia daqui consciente que Deus lhe abriu hoje a porta da fé, está escrito em Atos dos apóstolos capítulo 14 versículo 27 a parte B e nos contara como Deus abriu aos gentios a porta da fé, quantos creem que Deus ali abriu a porta da fé, quantos creem que Deus ali abriu a porta da fé Sobre fé, eu quero dar cinco notas para vocês essa noite E eu paro de pregar Cinco notas sobre fé Primeira nota que eu quero dar sobre fé A fé não conjumina A fé não combina A fé não anda de mão dada com a pressa A fé não conjumina A fé não combina A fé não anda de mão dada com a pressa Quem crê não precisa se desesperar quem crê não precisa se angustiar. Quem crê não precisa se desesperar. Não vai mudar nada no mundo espiritual você ficar comendo a unha. Apenas vai estragar a sua estética e vai ter que pagar para fazer a mão novamente. Não vai mudar nada no mundo espiritual ficar puxando o cabelo da cabeça. Apenas vai ter que pagar para fazer a sua definitiva o seu black ou a sua marroquina novamente. Não vai mudar nada no mundo espiritual você ficar dando Lado por outro, apenas vai se cansar, não vai mudar nada no mundo espiritual, ficar a noite toda acordada, apenas acordar no outro dia com enxaqueca, não vai mudar nada no mundo espiritual, toda hora ficar olhando para o zap para ver se a resposta já chegou, toda hora abrir o computador para ver se o e-mail já chegou. A fé não combina com a pressa. Quem crê, precisa aprender a descansar, quem crê, precisa aprender a. A confiar. Quem crê precisa aprender a tranquilizar. Quem crê precisa aprender a colocar a cabeça no travesseiro, deitar, dormir, roncar e até babar. Quem me entende diga a glória. A fé não combina com a pressa. Hebreus 10, 37 diz a Bíblia, mais um pouco de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Salmo 35 a parte B O choro pode durar uma noite Mas a alegria ela vem ao amanhecer Abacu capítulo 2 versículo 3 a parte B Se tardar espera Porque certamente virá e não tardará Salmo 40 Eu esperei com paciência no Senhor Ele se inclinou para mim e ouvi o meu clamor Isaías 28 16 a parte B, quem crê não se apressa quem crê, não se apressa, não precisa ter pressa se Caleb fosse igual a você nunca ia habitar a terra prometida a promessa se cumpriu 45 anos depois se José fosse igual a você nunca seria o governador do Egito a promessa se cumpriu treze anos depois, se Isaías fosse igual a você, nunca ia profetizar o nascimento do Cristo, a profecia se cumpriu, 700 anos depois, se Davi fosse igual a você, nunca seria o maior rei da história de Israel, a promessa se cumpriu, 17 anos depois, pastor, mas Deus disse que é me dar, é verdade, Deus disse que quer fazer, é verdade, Deus disse que quer trazer na minha mão, tudo isso é verdade, só que Deus não disse a hora, só que Deus não disse o dia, só que Deus não disse a semana, só que Deus não disse o mês, só que Deus não disse o ano. Te acalma, te aquieta, Deus não está demorando, Deus Ele está caprichando. Segunda nota que eu quero dar sobre fé: a fé é a moeda que compra tudo. A fé é a moeda que compra tudo. A fé é a moeda que compra tudo. O dinheiro compra o convênio médico, mas não compra a saúde. A fé compra o convênio médico e ainda compra a saúde. O dinheiro compra o carro, mas não compra a tranquilidade. A fé compra o carro e ainda compra a tranquilidade. O dinheiro compra a casa, mas não compra a segurança. A fé compra a casa e ainda compra a segurança. O dinheiro compra a moto, mas não compra a paz. A fé compra a moto e ainda compra a paz. O dinheiro compra o casamento, mas não compra a felicidade. A fé compra o casamento e ainda compra a felicidade. O dinheiro compra o diploma, mas não compra a sabedoria, a fé compra o diploma e ainda compra a sabedoria. O dinheiro compra o escritório, compra o consultório, compra o ponto comercial, mas não compra a prosperidade. A fé compra o consultório, o escritório, o ponto comercial, e ainda compra a prosperidade. O dinheiro compra o ministério. Mas não compra a um unção de papai, a fé compra o ministério e ainda compra a unção. O dinheiro compra passagem para qualquer país da terra, só não compra passagem para morar no céu ao lado de Jesus de Nazaré. A fé compra passagem para qualquer país da terra e ainda compra passagem para morar no céu. Quem crê que a porta abriu, abre a boca e terceira nota sobre fé eu preparo para encerrar e orar por vocês esta noite a fé não consumina a fé não combina a fé não manda de mandada com medo a fé não combina com medo todo dia no consultório, a gente trata de duas classes de pessoas, quem sofre com depressão, e quem sofre com ansiedade, ansiedade era ter o um poder de antecipar problemas, que nós nem sabemos se ela vai existir, Ronaldo, a ansiedade tem o poder de antecipar, problemas que nós nem sabemos se ele vai existir, tem gente ansiosa demais, tem gente ansiosa demais, hoje é dia 18, de abril de 2019, tem gente que tem uma dívida para pagar em dezembro, já não está dormindo direito. Meu Deus, em dezembro eu tenho dinheiro para pagar. Como é que eu vou fazer, meu Deus? Tem misericórdia. Você nem sabe se está vivo em dezembro. Vai viver a tua vida até dezembro. Tem muita água para passar debaixo da ponte. Tem gente ansiosa demais. Como é que eu vou comprar minha casa? Como é que eu vou comprar meu carro? Como é que eu vou comprar moto? Meu Deus, será que eu vou passar na redação do Enem? Será que eu vou passar no concurso público, meu Deus, como é que eu vou fazer, quem, com quem eu vou casar, quem vai ser meu esposo, quem vai ser minha esposa, quando eu casar meu primeiro filho vai ser menino, vai ser menina, qual nome eu vou colocar, calma, tia quieta, a Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós, Filipenses 4, 6, diz a Bíblia, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas necessidades sejam tudo conhecido diante de Deus pela oração e suplicar com uma ação de graça, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 27, porque andais ansiosos, com o que haver de comer, com o que haver de vestir, olha para os pardais do céu, eles não têm quem plantam, eles não têm quem fia, e o Pai Celestial não lhes deixa faltar nada, Mateus 6, 33, mas buscai primeiro o reino de... Deus é a sua justiça e até mais coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6,34, basta cada dia o seu mal, o Cristo disse em João 14,1, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, Crede em Deus, crede também em mim, provérbio 24,10 diz a Bíblia, se te mostrares proxo, no dia da angústia, a tua Força será pequena Segunda Timóteo 1:7 e 7 Diz a Bíblia, Deus não nos Deu o espírito de temor O espírito de medo Mas Deus nos deu O espírito de fortaleza O espírito de confiança Esta noite papai está Dizendo na minha boca, eu vou Tirar o medo, Deus vai Te dar coragem Deus vai te dar coragem Quem recebe coragem, abra a boca E diga glória a Ai, Jesus, outro dia uma criança chegou para o pai. E disse, papai, por favor, mostra-me Revela-me o tamanho de Deus Papai percebeu, deduziu que teria dificuldades de lhe mostrar o tamanho de Deus Tirou ele do lado de fora de casa Por coincidência, passando o Um avião bem alto no céu Papai disse para ele, que tamanho é aquele avião? Ele disse, ó oh, papai, é bem pequeno Parece um gafanhoto Parece uma miniatura Cabe na palma da minha mão Papai disse, legal, bacana Vou te levar aqui mais próximo ao aeroporto de Pampulha, leu ele aqui até o aeroporto de Pampulha, Confins era mais longe, e disse, e lá colocou ele próximo de uma aeronave, e disse, e que tamanho esse avião? Ele disse, papai, não é daquele modelo que está no céu, papai disse, é do mesmo modelo, ele disse, não papai, e aquele era pequeno. Esse é grande, aquele parece um gafanhoto, esse quem parece um gafanhoto perto dele sou eu, aquele parece um gigante, esse parece uma miniatura. O papai disse assim: é a nossa relação com Deus. Quanto mais longe, quanto mais longe, quanto mais longe, quanto mais longe você estiver de Deus, menor Deus será. Quanto mais você se aproxima de Deus, maior Deus será. Quarto lugar, e eu preparo para encerrar agora, a fé não combina com a lógica, a fé não combina com a lógica, porque a lógica trabalha com ciências exatas, a fé trabalha com o sobrenatural, a fé trabalha com milagre, e milagre não se explica, no dia que explicar milagre, milagre deixará de ser, milagre. milagre não se explica, milagre se crê, Milagre não se explica, milagre se recebe. Milagre não se explica, milagre se conquista. Milagre não se explica, milagre se abraça. Milagre não se explica, milagre se dá glória. Milagre não se explica, milagre se leva para casa. Deus está dizendo na minha boca, em meio à crise 2019, Ele vai fazer milagre na tua casa, na tua família. A porta abriu, a porta abriu, a porta abriu, a porta abriu, a porta abriu. A porta abriu. Só quem crê que a porta abriu, solte a voz e adore. Quantos creem que a porta abriu? Deixa-me ver que a porta abriu Pastor, o senhor está dizendo que a fé Não combina com a lógica O senhor está dizendo que a fé Combina com o sobrenatural É isso mesmo, a etimologia Ou a expressão fé Apresta a Bíblia 400 vezes A palavra fé Apresta a Bíblia 400 vezes No antigo testamento Que tem 39 livros 23.214 versículos A palavra fé aparece 254 vezes como confiança. Literalmente como fé, aparece só duas vezes. Uma em 1 Samuel capítulo 21, versículo 5, outra em Abacu capítulo 2, versículo 4, que diz a sua alma não é reta dentro dele, mas ciência, Mas o justo, este viverá pela fé. A fé, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1: que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que não se vê. A Bíblia diz o Cristo falando em Mateus 7, 7: Pedida se vos batei a e abri se lhe buscais e encontrarei, porque quem pede recebe, quem bate se abre, quem busca acha. A Bíblia diz em Hebreus 11, 6: ora, sem fé é impossível agradar, é impossível. Que aquele que se aproxime de Deus acredite que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que buscam. O Cristo diz em Mateus 17, 20: se tiveres fé como um grande mostarda, dirá: Este monte passa daqui para colar e há de passar, porque tudo é possível. Aquele que crê, a Bíblia diz em Hebreus 10, 38, que o justo viverá pela fé. Se ele recuar, disse Deus: A minha alma não tem prazer nele. O Cristo disse ao Pai do Milunático lunático em Marcos 9, 23, se tu pode crer, tudo é para aquele que crer, a Bíblia diz em Romanos 1, 17, como está escrito nele, se descobre a justiça de Deus, porque o justo viverá pela o Cristo disse à mulher que tinha um fluxo de sangue em Lucas 8, 47, vai em paz, porque a tua fé está te salvou A Bíblia diz em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus esta noite, Deus vai injetar no teu coração fé, Deus vai aumentar a a tua fé Deus vai acrescentar a tua fé você vai sair daqui crendo vai sair daqui acreditando vai sair daqui confiando vai sair daqui pregando vai sair daqui profetizando vai sair daqui cantando vai sair daqui expulsando demônio vai sair daqui orando pelos enfermos vai sair daqui empregado vai sair daqui curando vai sair daqui batizando vai sair daqui renovando, vai sair daqui avivando Vai sair daqui restaurando, porque a porta abriu, a porta abriu, a porta abriu. Só quem crê que a porta abriu, só quem crê que a porta abriu, abra a boca e solte a voz, abra a boca e solte a voz, abra a boca e tire a timidez, abra a boca e tira a vergonha, solte a voz e glorifica, solte a voz e magnifica, abra a boca e celebre. abra a boca para ser cheio, abra a boca para receber. A presença de Deus enquanto tu adora, Ele visita a tua casa enquanto tu adora, Ele visita a tua família enquanto tu adora, Ele te dá saúde enquanto tu adora, a porta abre se você é batizado com o Espírito Santo se você é batizado com o Espírito Santo abre a boca, adore a Deus em é línguas estranhas é a primeira noite, mas não economize a sua adoração, não economize o seu louvor se hoje for o nosso último culto se hoje for a nossa última celebração se hoje for, se hoje for o nosso último culto Congresso, nós não vamos encomendar adoração ao rei, Salte a voz adora, Salte a voz a dela, a chica uracanda reva, cham dereba, uraba, camdereva, xicleva, canderaba, solteva calabanda, Oh, me ajuda a pregar para mim encerrar. Me ajuda a pregar para mim encerrar. Me ajuda a pregar para mim encerrar. Segura forte na mão de quem está do teu lado. Diga para ele: A porta abriu. Diga, a porta abriu. Diga para pelo menos três pessoas: Diga, a porta abriu. Diga, a porta abriu. Diga, a porta abriu. A porta abriu. Quantos creem que a porta está aberta? Quantos creem que a porta está aberta? Só para os jovens dar risada agora. Só para os jovens dar risada. E a gente vai para casa. 1990 1990. Ninguém aqui no ginásio ainda era nascido, nem o pastor José Rodrigues era nascido ainda. Em 1990, eu fui no shopping center lá da nossa cidade. Eu fui no shopping center da nossa cidade. E quando eu vou entrando no shopping, que eu coloco o pé na porta, a porta se abre automaticamente. Eu fiquei de boca aberta, eu fiquei de queixo caído. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, eu disse, eu acho que eu estou famoso, eu acho que eu estou famoso Senhor, só em colocar o pé na porta a porta abriu, nem precisei pegar na maçaneta, no trinco no ferrolho, o Espírito Santo me disse, você não está famoso você está atrasado eu disse, não entendi, você está atrasado, essa tecnologia você está vendo hoje, mas isso é antiga Nerildo, né, isso é antiga isso é antigo, eu disse é de quando Senhor? Eu disse é de, Lucas, é de Atos capítulo 12 você não leu o que Lucas escreveu, que quando Pedro chega com o anjo, na última porta, ela se abre automaticamente, automaticamente, automaticamente. Deus está dizendo na minha boca. Deus está dizendo na minha boca que quem tiver ligado pega. E quem tiver ligado pega. A partir de hoje, lá na tua casa, lá na tua família, as portas vão abrir automaticamente. Quem tiver ligado pega. Quem tiver ligado pega. A partir de hoje, lá na tua casa, lá na tua família, as portas vão se abrir automaticamente se você recebe de Deus esta palavra pode preparar para dar o culto em ação de graça, pode preparar para dar o culto em ação de graça pode preparar para dar o culto em ação de graça, não compra refínio não, não compra genérico não, compra original compra original, compra coca cola, não compra carne de segunda não, compra picanha compra filé mignon e convida a fofoqueira o linguarudo, aquele que ficou no Facebook dando direta, aquele que ficou no grupinho do Zap, dando direta, Deus está dizendo na minha boca. A porta abriu. A porta abriu. A porta abriu. A porta abriu, a porta abriu só quem crê que a porta abriu. Olha fechado e boca aberta. Olho fechado, deixa eu ver quem crê que a porta abriu. Olha fechado em boca aberta. solte a voz, já Se você crê que a porta abriu, solte a voz e adora. Solte a voz e adora. Que eu vou liberar mais uma palavra e orar por vocês esta noite. Só quem crê que a porta abriu, solte a voz e adora. A segunda porta que Deus abre esta noite. A segunda porta que Deus abre esta noite. E eu quero compartilhar com vocês. E eu quero pedir ao meu auxiliar aqui esta noite. Não vou fazer isso nem com Elias e nem com Ronaldo. Senão eles diziam da igreja. Eu quero pedir ao pastor Neemias. Por favor, me auxilie, por favor. Por favor, leia a segunda porta para a gente ir para casa. Capítulo 2, versículo 15. Vai, vai. 2... E lhe darei as suas vindas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará: palma, palma, palma, diga, porta, de porta de esperança. Mais uma vez, porta de esperança. Porta de esperança. Quantos creem que Deus está abrindo a porta da esperança esta noite? Quem vai passar por ela? Quem vai passar por ela? Quantos creem que Deus vai abrir a porta da esperança? Diga aleluia! Quando a Bíblia diz que Deus abrirá a porta da esperança, a Bíblia está a dizer que Deus vai cumprir cabalmente, literalmente, a promessa que Ele lhe fez. Deus vai cumprir cabalmente, literalmente, a promessa que Deus lhe fez. Vá para casa com essa palavra. Se Deus falou, está falado. Se foi Deus que falou, está falado. Pode ser feio que dói. Pode ser feio que dói. Mas se Deus falou que casa, vai casar. Pode pregar ruim como for. Pode trocar Jesus por genésio. Mas se Deus falou que vai pregar prega, pode cantar ruim como for pode ter uma voz de taquara rachada, mas se Deus falou que vai cantar, canta, pode morar na rua perna de cobra, na travessa do barco de onça, no bairro buraco do sapo, mas se Deus falou que vai dar casa boa para morar vai dar, pode estar crise que fomos no estado, mas se Deus falou que vai prosperar prospera, pastor Denis, se foi Deus que lhe mandou para aquele lugar, vai dar certo, não não desanime, não desanime, não desanime, o desafio é grande a obra é grande o povo está sofrendo o povo está sofrendo mas Deus te mandou ali para um novo tempo para uma nova época não corra, não retrocenda fique firme porque Deus vai dar o crescimento e Ele te trouxe aqui na abertura para lhe dizer, a porta está aberta fui eu que abri a porta e a maldição vai ser transformada em bênção, em bênção não te preocupe com a vida de ninguém não te preocupe com o sapato de ninguém Com a calça de ninguém Com a saia de ninguém Com o cabelo de ninguém Prega a palavra pega a palavra E Deus vai dar o crescimento E Deus vai dar o crescimento Quem crê que o Senhor está no arraial Abra é a boca e diga glória a oh, Jesus Pega a foto da mão de alguém diga para ele Se Deus falou, está falado Diga, se Deus falou, está falado Sacode e diga, se Deus falou, está falando Dá sangue no meio da canela Mas se Deus falou, está falado Morre gente, muda gente Se converte gente Gente desce a tumba fria Mas se Deus falou, vai acontecer Vai acontecer Pode ranger os dentes Pode fazer careta Pode bater tambor Pode fazer figa Podem cruzar o dedos tudinho. Mas se Deus falou o que vai fazer, vai acontecer. Eu encerro para a gente orar Outro dia eu estou pregando em nossa igreja E de repente eu li Lucas 1,37 Lucas 1,37 Para Deus nada é impossível E comecei a fazer a introdução da mensagem De repente eu parei e disse assim Hoje eu quero pregar sobre as sete coisas impossíveis a Deus Quando eu disse que eu ia pregar Sobre sete coisas impossíveis a Deus Uma irmã de idade levantou Disse meu pastor, eu respeito o senhor O senhor é um bom pregador Mas hoje o senhor está doido meu pastor não existe nada impossível a Deus Eu disse, existe, existe, existe disse, Não existe Pastor Neemir, diga para esse povo aqui Capítulo 6, versículo 18 O que é impossível para Deus? Diga para eles Para que por duas coisas imutáveis Nas quais é impossível que Deus minta É impossível que Deus minta é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Pega na mão de quem está do outro lado Sacode a mão dela, dele, diga É impossível papai mentir Diga, é impossível papai mentir A namorada mente Papai não mente O namorado mente Papai não mente Os filhos mentem Papai não mente Os pais mentem Papai não mente Quantos creem na palavra dele Isaías 48 Diz a Bíblia Seca-se é Eva, cai as flores mas a palavra do Senhor permanece para Mateus 24, 35... Passarão os céus e a terra... Mas as minhas palavras... Não hão de passar... Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12... E veio a minha palavra do Senhor dizendo... O que é que vê Jeremias? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira... Disse Deus, viste bem porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir... Isaías é 55, 11... Nenhuma palavra que sai da boca de Deus ela vai voltar para si vazia, antes para aquilo que lhe apraz e prosperará na qual o Senhor a enviou números 23, 19 Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa porventura diria o Senhor e não faria prometeria e não confirmaria Josué 21 24, nenhuma das boas palavras que Deus falou a casa de Israel caiu por terra tudo se cumpriu tudo se cumpriu e Deus está dizendo na minha boca toda palavra que liberou na sua vida, ela vai se cumprir ela vai se cumprir ela vai, se cumprir, coloca a mão no nome de quem está, não me deixa de fora, do culto de ação de graça, que você vai dar, diga, não me deixa de fora, do culto de ação de graça, que você vai dar, diga, não me deixa de fora, do culto de ação de graça, se você recebe de Deus, a palavra, só quem recebe de Deus, a palavra, só quem recebe de Deus, a palavra, olho fechado e boca aberta, o fechado e boca aberta, só quem recebe de Deus, a palavra, Olho fechado e boca aberta, salte a voz e adore, adore, adore, adore onde você estiver na galeria adore, na galeria nas galerias adore, na galeria adore, na lateral adore na lateral adore, na frente adore, aqui no meio da quadra aqui no meio do ginásio, abra a boca e adore, abra a boca e adore no altar, no altar, no altar solte a voz adore, solte a voz adore, quem é batizado com o Espírito Santo, quem é batizado com o Espírito Santo tire a timidez agora, tire a vergonha agora, solte a voz profeta abra ablabachurike Bahawa te. Dura que eu levar, shipi que eu levar. Dura bacala shita, mano, nem acabaça. que jike me levar, shipi que levar a cama. Dura bacala, bacam, dura biqundir, biqundira bac. Dura shika Abre a boca e adora. Deixa eu ver os ginásio adorando. Deixa eu ver metinha adorando. Deixa eu ver escola bíblica adorando. Solta a voz e adora. Solta a voz adora. Chove cremará o adeira, banderá o a cremará o se você crer na palavra e recebe a mesma, se coloque de pé. Se você crê na palavra e recebe a mesma, se coloque de pé. Se você crer na palavra e recebe a mesma. Se coloque de pé. E empreste a tua boca, o Espírito Santo. E empreste a tua boca, o Espírito Santo. E empreste a tua boca, o Espírito Santo. E profetiza para pelo menos três pessoas essa noite. diga: As portas foram abertas para você. Profetiza agora, profetiza para pelo menos três pessoas.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 banda você pode dar um abraço a alguém pode dar um abraço a alguém pode dar um abraço se você pode dar um abraço abraça ele agora abraça ela agora diga tá aberta tá aberta abraça ele diga tá aberta abraça ele diga tá aberta, ele, diga, tá, aberta tá aberta tá aberta tem surpresa de Deus Libacoba, ainda nesse mês de abril viu é ainda nesse nesse mês de abril, viu? não é em maio não, é ainda nesse mês de abril, é ainda nesse mês de abril, pega, pega, pega, pega, pega, diga o norte da diga o sul não retenha, diga o norte da Diga o sinal, retenga de Bachuba que ele Bahawa da era Baharawa, Chumba Kaba. Onde dum dum dum dum dum Baharawa da era Baharawa Chumba dai. Glória. Eu quero convidar aqui à frente que eu quero orar. Eu quero convidar aqui à frente que eu quero orar por você que está afastado da igreja. Distanciado do Evangelho Por você que ainda não é crente A porta da esperança abriu para você esta noite Eu quero convidar você que está afastada da igreja Afastado do, do Evangelho Você que ainda não é crente Deus lhe abriu uma porta esta noite Saia do seu lugar agora em frente à multidão Não tenha medo, corra Eu quero orar por você esta noite esta noite, onde está a primeira pessoa, a primeira pessoa esta noite que está é estar afastado da igreja distanciado do evangelho, ou alguém que ainda não é crente, nunca foi crente quer voltar para Jesus ou quer entregar sua vida a Jesus, venha venha que eu quero orar, venha que eu quero orar irmão, certifica irmão, verifica se informa, se tem alguém próximo de você, afastado da igreja, distanciado do evangelho, diga para essa pessoa, eu irei com você lá na frente, diga para ela, eu irei com você lá na frente, diga para ele, a porta está aberta, venha, a porta está aberta, venha, a porta está aberta, venha, eu quero orar por você esta noite, onde está a primeira pessoa? A primeira pessoa pode ser uma moça, pode ser um rapaz, pode ser uma senhora, pode ser um senhor, pode ser um casal, pode ser uma família toda, a porta abriu para você, a porta abriu para você, a porta abriu para você. você, eu quero orar por você, venha, não te detenha, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, não precisa ficar com a timidez, eu quero orar por você esta noite, venha, venha, eu estou aguardando, onde está a primeira pessoa, a primeira pessoa que quer voltar para Jesus, ou se entregar a Jesus esta noite, pode ser uma moça, pode ser um rapaz, ou pode ser uma senhora, um senhora. eu estou lhe esperando, a porta abriu para você hoje A porta abriu para você hoje A porta abriu para você hoje Venha Eu quero orar por você Eu quero abençoar a sua vida Venha Eu quero orar A porta abriu Venha Pode vir Eu quero orar por você Venha Eu quero orar por você Pode está a primeira pessoa Eu quero orar por você esta noite Venha Venha moça Venha rapaz A porta está aberta A porta está aberta A porta está aberta o oh glória, oh glória, a porta está aberta, quantos creem que a porta está aberta, quantos creem que a porta está aberta, levante a mão direita e diga com autoridade, diga com autoridade, diga eu creio, diga com mais autoridade, eu creio, na minha casa, na minha família, todas as portas foram abertas, diga com mais autoridade, foram abertas, Diga com mais autoridade, foram abertas.